Então eu peço que vocês coloquem a mão no chakra cardíaco. Vamos agora respirar um pouco. Vamos agradecer todo esse conteúdo brilhante que o Dr Elias Pereira trouxe aqui para gente. Vamos nos conectar é, a nossa a nossa parte sábia, né? A nossa parte sábia que tem exatamente as estratégias certas, né? E tem a orientação certa para que a gente possa cuidar cada vez melhor de nós mesmos, né, através da natureza, através da inteligência do nosso corpo, né, de forma que a gente possa desfrutar do poder que nós já nascemos, nós somos herdeiros de uma tecnologia muito poderosa, né, de forma que a gente possa usufruir de tudo isso com abundância, com riqueza, com prosperidade com amor que nós possamos ser pessoas felizes entendendo que a felicidade é a nossa capacidade de adaptação de resiliência de transformar os desafios em oportunidades então eu peço a você que inspire lenta e profundamente quando eu tocar o sino imagine que esse som curativo esse sino poderoso feita 11 ligas metálicas você possa imaginar se banhando numa cachoeira uma cachoeira de águas cristalinas e limpando seu campo energético e quando você respira o som desse sino você potencializa essa limpeza você potencializa né, a sua cura interior cura da sua criança interior, dos seus traumas, das suas mágoas, das suas decepções. Todo o ser humano tem, tem, já passou por desafios e você possa ter a consciência de elevar a sua vibração e transformar os seus desafios em uma oportunidade de evoluir, em uma oportunidade de crescer, oportunidade de se transformar, de se curar e de ser a sua melhor versão de confiar que você tem sim as tecnologias da cura dentro de você e você tem a natureza como aliada 24 horas por dia disponibilizando toda a sua inteligência você possa tomar sol regularmente ou você possa suplementar com a vitamina D3 também que é um protetor do câncer, já que a gente está falando do câncer, você possa manter seus, seus níveis altos de vitamina B3, você possa cuidar de se si, suplementando é, e se nutrindo com os alimentos de mais qualidade, você possa ter os alimentos orgânicos de preferência, optando pelos alimentos que vêm diretamente da terra, os alimentos de verdade então a, a nossa transformação a nossa cura também é uma decisão que nós podemos tomar que você possa respirar quando você sentir ansioso ansiosa você simplesmente possa se conectar ao, ao seu estado de presença e você possa se dar de presente estar mais no presente porque quanto mais tempo nós ficamos no presente alinhados com um propósito, ou seja, aquilo que, que nos inspira, aquilo que alegra o nosso coração, nós estamos, quando tomamos a decisão de viver alinhados com o nosso propósito, expressando a gratidão diária, por, pelas mínimas coisas, agradecer por uma experiência como essa, que é uma riqueza tão Bela de conteúdos que o Elias Pereira trouxe para gente aqui, tantos ensinamentos profundos e úteis para nossa vida. Você possa colocar a gratidão como uma prática diária para você também trazer uma química favorável para o seu corpo, porque quando você está no estado de gratidão, não não é possível habitar no seu corpo a gratidão e o estresse ao mesmo tempo, como não é possível você estar no estado de meditação e no estado de estresse. Então, que você possa agradecer mais, você possa silenciar mais. E dessa forma, você está abrindo o campo para se conectar à sua parte sábia, ao seu eu superior, ao seu eu quântico. Que sabe o caminho caminho certo de voltar para casa dentro de nós. né? Buscar essa conexão com a nossa sabedoria com o nosso Deus interior. Que você possa ter uma boa noite de sono, que você tenha um sonho reparador, um sonho revigorante, e que todos os conhecimentos que foram repassados hoje aqui, que você possa ancorar no seu subconsciente, para quando você estiver se desviando do seu caminho, você possa lembrar que você pode se curar através da natureza. Você pode acionar os botões da cura também dentro de você.